Senhoras e senhores, aqui é o palco o Mico das Galáxias! <risos> então, eu sou gordo, baixinho, e eu não sei se vocês notaram, mas dá uma olhada na minha testa. Eu tenho uma testa enorme. Quando, antes de eu engordar, antes de eu ser gordo, eu fui magro um dia, uh, me chamavam por causa da testa, e por eu ser baixinho, me chamavam de dimineutron. De Time neutro. É, até combina agora com as coisinhas e assim, cabelinho. E depois teve um dia que eu tive que fazer um trabalho e aí eu tive que me pintar de azul. Aí mudaram. Aí era mega mente. <risos> <risos> <risos> hum. Eu tenho quatro cicatrizes na testa e até hoje ninguém nunca encontrou. <risos> Obrigado.